Na Justiça do Trabalho, as custas processuais terão o um valor máximo de R$ 22 mil, reais, o equivalente a quatro vezes o teto dos benefícios do Regime Geral da Previdência.